Se pegar uma radial em horário de fluxo, os ônibus passando por você a 5 centímetros e você de repente ainda encontra um buraco no, na, na valeta, porque né? a gente pilota na valeta, já era, né? Na ciclovia você tem 99% de segurança, não podemos apenas contar com a sorte, precisamos de mais intervenções da prefeitura para que melhore a nossa situação no trânsito. Isso não é normal.